Oi gurias, tudo bom? Eu tô aqui hoje pra compartilhar com vocês a minha rotina de skincare do momento. Eu recebi na Glambox alguns produtos da marca The Skin Soul e eu decidi testar eles todos juntos pra gente poder analisar direitinho como eles funcionam. Eu recebi o facial cleanser, o Derm Scrub e o primer da marca. Eles eram em caixinhas diferentes, mas eu juntei todos agora pra usar. Eu tô usando já tem uns dois meses e eu vim compartilhar com vocês o que eu achei deles e a mudança que eles fizeram na minha pele. Vamos começar pelo facial cleanser, ele é um sabonete facial, ele promove a limpeza correta da pele para manter uma pele saudável, além de deixar ela preparada para receber outros dermocosméticos, outros tratamentos. Ele é um sabonete indicado para todos os tipos de pele e ele tem aloe vera, hortelã, provitamina B5 e colágeno vegetal. Diz aqui que ele não tem sulfato e tem fórmula vegana. O outro produto que eu uso junto com o facial cleanser é o Derm Scrub. Ele é um esfoliante facial, então ele tem aquelas esferinhas, parece uma areiazinha. E ele tem vitamina E, ácido hialurônico, extrato, natura e ômega 6 e 9. Ele também é com fórmula vegana, as esferas são vegetais e 100% biodegradáveis. O esfoliante elimina a presença de células mortas na superfície do rosto e também é indicado para todos os tipos de pele. Usando os dois produtos juntos, tu garante um combo de benefícios. Eles eliminam as impurezas e a oleosidade. Eles têm efeito calmante, antissético, cicatrizante e adstringente. Prometem manter o pH cutâneo e devolver a umidade natural da pele. Eu achei que o cleanser, ele limpa muito bem a pele. Ele tem uma textura bem gostosa. Ele faz uma espuma bem densa e eu não sinto que a minha pele fica repuxando quando eu, limpo, quando eu lavo com ele. Isso pra mim é uma coisa muito boa porque eu tenho muitas Sensibilidade, então se eu ressecar demais, a minha pele ela vai escamar, vai ficar mais sensibilizada, vai ficar mais vermelhinha. E com esse produto eu não senti isso, eu achei incrível incrível e o cheiro é muito gostoso. O Derm Scrub, ele é bem delicado, ele tem umas esferinhas que, assim, incríveis. A textura dele é muito gostosa quando remove, parece que ele dá uma devolvida na hidratação, assim. Mas eu sinto que ele sozinho não limpa a pele. Eu tinha o costume de que quando eu usava esfoliante, eu não passava sabonete, porque eu sentia que era demais pra minha pele, acabava ressecando muito. E com esse aqui eu não consigo fazer isso. Se eu não aplicar o sabonete antes, ele simplesmente não limpa ele só dá uma esfoliada um pouco mais leve porque óbvio que ainda tem um pouco do resíduo do óleo da pele ali, então eu preciso sempre aplicar o, da, o facial cleanser pra depois poder esfoliar eu gostei muito da combinação dos dois, eu acho que eles funcionam super bem juntos, eles não ficam muito abrasivos, mesmo sendo usados sempre em parzinho eu esfoliei meu rosto duas vezes por semana durante todo esse período eu tenho bastante cravinho, então pra mim isso é muito importante e eu senti que depois de lavar o rosto com eles, eles davam uma diminuída, uma clareada. Óbvio que como eu tenho muito e tenho há muito tempo, eles não somem assim. Eu preciso voltar a usar o ácido, mas eu senti uma enorme diminuição deles. Então, quando eu lavava o rosto que eu terminava de lavar, ele estava já bem clarinho. Não, quase não dava pra notar assim, olhando de longe. Mas eu me senti muito bem usando, eu gostei muito. O facial cleanser custa 49,90. E o derm Scrub custa R 60 na internet, no site oficial da marca, tem um combo onde vem os dois, o, feio, o cleanser e o scrub. E vem também o primer, então é um pouco mais em conta porque vem mais produtos e custa R$159,90. Eu não usei muito primer porque eu não faço muitas maquiagens. Eu usei ele algumas vezes com o fim de hidratar, mas ele não fica aquela textura gostosa de hidratante porque ele realmente é um primer, então ele dá uma secada e fica com a pele certinha para Aplicar a base por cima Ele tem extrato de amamelis ácido hialurônico e vitamina E Promete controle de brilho e textura Correção dos poros e linhas e preparação para make Ele também promete manter a hidratação da pele no dia a dia Mas eu, como eu não faço muitas makes Eu só pude garantir que ele realmente dá uma segurada na hidratação Mesmo usando o esfoliante e o sabonete quando eu aplicava ele depois, a pele não ficava irritada, não ficava vermelha. Ela continuava como se eu não tivesse passado um insoliante, se eu só tivesse lavado. Então, ele garantiu muito que a minha pele não escamasse e não ficasse irritada. Eu gostei bastante. Ele rende muito. Eu usei, já estou usando há dois meses e ele está aqui no, no início do adesivo. E isso é muito bom. Eu não sei quanto a durabilidade, se ele muda a durabilidade da base. Porque, como eu falei, eu não uso base com frequência. Então, eu não pude testar esse lado. Eu tô com ele hoje hoje no rosto e ele realmente dá uma segurada na oleosidade por mais tempo. Eu, ele não fica mate, ele não é mate, ele é brilhoso, então tu aplica ele, tu fica com um viço na pele e como eu não gosto, e principalmente porque na câmera fica meio estranho, eu passo o pó por cima e aí fica tudo certo, controla direitinho. Mas ele realmente mantém a oleosidade controlada por mais tempo, deixa a pele hidratada e dá uma reduzida de leve nos poros, não é nada assim absurdo. O primer sozinho custa R$60 R$69,90, mas tem lá o kit que vem os três produtos juntos, que custa R$159,90. Assim, quanto ao preço, o primer eu acho que é um preço até que ok pra, pra proposta e pro tanto que ele rende, mas pro scrub eu acho que é um pouco caro. Ele vem r90 90ml e o sabonete vem 100 O sabonete sim, já tá, eu acho que tá no meio, mas eu tô usando há dois meses, então isso é muito bom e por R$49,90 vale super a pena. Mas o scrub eu não sei se vale tanto, porque eu achei bem caro R$ R$69,90 e ele não, não trabalha como um, um limpador, ele realmente só esfolia então eu compraria um que limpa e esfolia pra não precisar usar os dois juntos toda vez, então não compraria de novo, mas o sabonete sim, que ele é delícia muito bom, e até o Beto tá usando junto comigo, eu tô deixando no box pra ele usar também, e ele também tá gostando então tá duplamente aprovado e é isso, se tu gostou do vídeo não esquece de dar o like e se inscrever no canal. Tem algum vídeo específico que tu quer ver aqui no canal, comenta aqui embaixo que eu volto a trazer pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até. Tchau!